Olá, olá, olá, olá, meus queridos amigos do Face, das redes sociais, do Instagram, do YouTube. Eu, Armin de Mendian, né? Aqui para bater um papo com vocês numa live. para não perder o hábito, nós temos que conversar todas as semanas, né? E o tema... De hoje, como que é mesmo, Vladimir? Organizando os pensamentos. Organizando os pensamentos. De acordo com o quê? Para a nossa prosperidade, né? Como é que nós podemos atingir a prosperidade? Com pensamentos desorganizados. Olha, você viu a Regina. A Regina Guandelini já está aí. Aracy Comerião, um beijo grande para ela. O Miguel... Eu, ei, ei bom. Bom, uh, qual é o objetivo hoje, né, dessa live? O Ivan Pereira Júnior também. Ó, oh, pessoal, eu vou, vou fazer uma cobrança aí para vocês. Mas mais do que uma cobrança, é um pedido. Vão lá no meu YouTube e vão me curtir. É, é, como é que é esse... Uh, se inscrevam lá, né? Curtam. Curtam. Olha, tem uns vídeos excelentes. Vocês vão conhecer mais o meu trabalho. Agora nós vamos mostrar mais, né? E, e vale a pena você. Vale. Vale muito você ir lá no meu no, no YouTube e, e curtir. E o objetivo hoje, Juliana. Juliane Miranda. O Ivan Pereira eu já falei. É, nós nos reavaliar. Organize seus Você pensamentos. Organize seus pensamentos e alcance sua prosperidade na luz da frequência da energia fria vibracional curadora. Isso. A pessoa ela vai conseguir se reorganizar, né? E por quê? Sabe? Como a gente trabalha com isso e sabe como que está a situação atual, essa confusão toda, as pessoas, a maioria, está tendo pensamentos super desorganizados. Sandra Simões também entrou. Pensamentos repetitivos, direto, direto e reto. Pensamentos repetitivos sem comentários. E o pior, que não são pensamentos só repetitivos, né Sandra? Boa noite. São pensamentos de medo, são pensamentos que ficam é, te levando até ao, ao desespero, muitas vezes. Depressivos, pensamentos onde você começa a sentir aquela angústia, você começa a ter aquela sensação, sabe, Vladimir, aquela sensação no estômago, que, que você conhece bem essa sensação? <risos> Ele conhece. Te peguei, né, Vladimir? Sim, então, no aquela sensação de que parece que nada vai acontecer, que você só está cometendo coisas que não são legais. É uma sensação assim, de medo, mas é um medo que aterroriza. E nisso, os pensamentos vão se confundindo. É Maria Lascani, é Andréia, Andreia é a minha prima, viu, Ladimeira, ah. Andréia? Eu amo essa minha prima. Então, esses pensamentos vão se desorganizando profundamente e eles chegam a um ponto de você se olhar e não se ver. Você só vê as coisas negativas que aconteceram na tua vida. As coisas que você não queria e de repente, no momento de, de, de, não, de, se, de, de não estar precisa em você, preciso em você, você escolheu e aquilo só deu errado. E, e vai te trazendo uma, uma fonte, uma fonte imensa de, de, de tristeza, de não realização. Eu não vou me realizar em nada. Eu não... Beijo para você também, minha prima. Ah, eu não vou me realizar em nada. Não, vou, não vai acontecer isso comigo. E, e os únicos pensamentos que tem, Vladimir, são pensamentos de medos, de perdas sabe, de não realização, sensação até da pessoa, ela, ela fica um passo, um passo da síndrome do pânico e começa a ter aquele desgaste, né, ah, taquicardia, a taquicardia, muita gente vai no hospital, mas você não tem nada, o teu, você tá bem, a taquicardia continua, continua, por quê? Porque os seus pensamentos estão te levando a isso sabe aquele tipo assim você aparentemente ninguém percebe você também aparentemente você está conversando na boa você está trabalhando você está fazendo suas coisas devidamente o Robinson também um beijo Robinson você você está atuando né fazendo, tá no palco, você tá no palco, sendo artista, mas o seu interior, ele está no, ele está tendo um revés muito grande. Então, você, você não sabe se você vai no hospital, se você entra, o que você vai fazer, onde você vai se enterrar, e nesse, o também, o Antônio Lisboa, <risos> obrigada, gostou do tema, né, Robinson? Uh, se você vai ficar, por exemplo, se você vai se esconder do mundo, se o mundo vai te abandonar, se você, como, em que situação você se vê, como se você não tivesse ninguém, não tivesse mais nada que te compreendesse. Eu percebo assim, boa noite, Messi, <risos> tudo bom? Vocês podem participar, viu? Podem ir perguntando as coisas, a gente responde. Às vezes tem pessoas aí que estão com, tá com esse problema, né? E vamos que vamos. Nós vamos participando, vamos respondendo, não tem o menor problema. Vamos trocando ideia. Boa noite, Vladimir. Boa é... noite. Então... Uhum. É... O que que, aonde que eu quero chegar? Esses pensamentos, eles são pensamentos quando a pessoa, ela não se sente realizada. Tudo na vida dela é repetitivo. Ela não se vê uh, bem sucedida. Ela pode até ser bem sucedida no emprego, ela pode ser bem sucedida em algum relacionamento. Ela não é bem sucedida com ela. Ela é portadora de, um, de uma síndrome, né, que, que eu chamo assim de síndrome uh, do desespero desconhecido. É desesperador mesmo. Para quem tem isso daí, olha, tem pessoas que chegam a tal ponto de pensamento que elas se veem ou atacando ou, ataca, ou, ou, ou sendo atacada por piores elementos que têm, por piores elementos. Por desconhecerem. Por, por desconhecerem a situação que elas estão. Então, parece que elas vivem no medo, assim, de estarem odiando o mundo. Mas, na verdade, elas têm ódio das condições de vida que elas estão não vivendo. Que ela está passando. Então ela, ela se põe assim: eu estou caminhando à beira do abismo. Eu estou próxima do buraco. Eu estou chegando no buraco. E, e o que acontece nesse momento? Ela se sente atraída a pular naquele buraco. Você conhece isso? Você está muito, tá muito conivente. É, é praticamente uma obsessão. <risos> é, né? é uma obsessão que vai levando a pessoa. Ela vai se aproximando e ela diz assim, eu estou muito próxima do buraco. Eu estou muito próxima de acontecer o pior comigo. E o pior é que eu quero ir neste buraco. E esse buraco é o buraco das trevas. Eu, é o buraco do eu não sirvo para mais nada. Mas, no entanto, eu, eu quero sair desse buraco, eu quero me libertar. Eu não quero mais isso para mim mas ela não consegue, porque ela se sente abandonada por um ciclo, né, um, um, um ciclo social uh, da qual ou do qual ela queria fazer parte. E ela não faz, ou financeiramente, ou, ou afetivo, ou ela não aceita a posição que ela se encontra, ou porque ela não tem a sexualidade que ela gostaria de ter, ou, ou porque ela não, não se assumiu nisso, né, Esmerinda Passos também está assistindo, é como se ela fosse alguma coisa jogada e abandonada na vida. E se ela é jogada e abandonada, é como um morador de rua. Não me aceitaram? Eu poderia ter uma vida diferente, mas eu vou morar na rua. Porque na rua eu não tenho dono. E na rua eu vou lidar com pessoas que convivem e têm o mesmo potencial que eu. Ou seja... Tanto faz, como fez. Não importa. Tanto faz, não importa eu ir para o buraco, eu ir para o abismo ou eu continuar caminhando sem saber aonde eu estou, no momento de desespero. Aí eu te pergunto, eu, eu não sei nem como explicar porque é algo muito forte. Você acredita, vocês que estão aí me ouvindo assistindo, vocês acreditam que tem pessoas que o pensamento chega a tal ponto, Vladimir, que ela se veem é, como se, é, assim, dentro de um mundo de crenças religiosas, elas se veem tendo a Bíblia como um maior inimigo. É, sabe aquele filme que passou da menina que, o exorcista? Sim, sim que a cruz ficava brincando com ela, aquele crucifixo simboliza, às vezes, para a pessoa que está nesse pé, a pior coisa que tem. Eu já atendi pessoas que se veem com a cruz até na questão sexual. É um negócio absurdo. Pessoas que se, que se veem como... Um, um, um Cristo Redentor, entendeu? Que vem, que, que acreditam que vieram para salvar a humanidade. Pessoas que usam a capa de santo para não mostrar o demônio que tem lá dentro porque elas acreditam que elas são aquele demônio mas precisam aparentar o santo para puxar e atrair as energias boas dos outros. Tá, a Neide também assistindo. Então, a pessoa que acha que fez a escolha errada, a, a única maneira que ela tem de sair dessa escolha mal feita que ela fez, do arrependimento, é, é vestir a roupa da aceitação, porque você sabe que existe aqui a, o conformismo, né? É. O conformismo é a falta, é a falsa aceitação de si mesmo. Então ela veste essa roupa anda pela vida e vai entrando em depressão mas numa depressão profunda e o pior é que nessa depressão <coughs> ela entra em estados de desespero. E o desespero vai levando a ausência, muitas vezes a ausência de si, mas desperta a sexualidade e, e mesmo dentro dessa sexualidade ela se vê como um elemento agressivo. Eu já atendi pessoas que quando pega uma faca na mão, ela, ela se imagina matando. A faca. Só de pegar a faca. Então, e ela entra em pânico porque não é o que ela quer. Olha, tem a Idê Ferreira também, está Mas assistindo. É um... Fala, pode Mas falar. Mas é o um impulso que ela tem ao pegar o instrumento de que é muito maior do que a vontade dela. Do que o... É, porque dela não ela é porque vamos supor, ela pode até querer fazer isso às vezes com a mãe, com o pai, claro. porque ela ela acredita que eles sejam o responsável da situação em que, ela se, que ela se encontra, que ela ficou. Outras vezes a pessoa tem medo de estar ficando doida, louca mesmo, tendo sérios problemas de sanidade mental. Né? que se acham insanos. Como que eu posso uh, gostar disso? Como que isso pode vir na minha cabeça? Mas, gente, eu vou dizer agora para você. Se você tem alguma sensação dessas, não é a única. Não é o único privilegiado. É o que eu digo. Tem muita gente que passa por isso. Uh, hoje em dia... Com esses filmes de terror, outra coisa que leva a pessoa a ficar desse jeito é assistir filme de terror na infância, sabe? Às vezes os pais não observavam, achavam que aquilo não ia fazer mal e punham aqueles filmes de terror e as crianças assistiam. Outra coisa, esses games, né? Uh, mas o filme de terror é o que mais puxa. E a pessoa, ela se vê possuída por um espírito negativo, por um espírito ruim. Inês Guerreiro, a mãe do Robinson, sabia? Uhum. Um beijo para você. Então, ela se vê possuída por aqueles espíritos. Ela, ela, ela se imagina assim. A Meire Matias também. Nossa, conheço há tanto tempo a Meire, né, Meire? Um beijo para você. E, e ela acha que ela tá sendo possuída... Por aqueles espíritos, sendo que aqueles espíritos estão querendo distância dela a, que, a tal ponto que ela chegou, que o maior obsessor é ela, dela mesma. De si própria, né? É de si própria. Você sabe que as pessoas, muita gente cria o próprio obsessor, alimenta esse obsessor e além de alimentar o obsessor, entra, veste a roupa do obsessor e se torna o próprio Obsesso. obsessor. Obsedia a si próprio, como também a vida dos outros, muitas vezes, né? Sim! Obsedia o outro, por quê? Porque, você veja bem, ele vai andar no meio, ele, ele no, muitas vezes, ele está andando no meio de pessoas que andam com cobertor na, na rua, né? Não, não precisa. Mas ele se vê naquela situação. Quando ele se vê naquela situação, ele vai se identificar com aquelas pessoas. E ele vê naquelas pessoas o obsessor. E como ele se identifica com estes obsessores, ele vai querer ver o que, que acontece com aquelas pessoas que estão andando. Desse jeito, Daquela eu não estou falando de, de, de pessoas que vivem nesse meio de zona de drogas, de Cracolândia, Cracolândia, não. É morador de rua mesmo. Porque cada morador de rua tem uma história. Tem, sua história, tem que a sua própria história. E essa história passa a ser encantadora para essas pessoas. Entendeu? Porque eles se colocam assim, que tão, estão, é um grupo social que está a caminhando. Margem. Parte, a parte e que a margem, porém caminhando para o mesmo buraco e um passa a ser obsessor do outro, mas não a pessoa mesmo. Ela não está, ela não é uma moradora de rua, mas dentro dela ela se sente como tal. Apareceu o Reginaldo aí, que eu não sei, a Estreira Solar, a Amanda, né? Tá, Estão uh, aparecendo. Se vocês tiverem alguma coisa a perguntar, perguntam, tá? Adriana Ototian também está aí. Um beijo para ela. Então, pessoal, isso daí é muito grave. Mas, ao mesmo tempo, uh, quando a pessoa tem, ela está bem amparada, quando ela está, uh, sabe? Quando ela tem... Um grupo de apoio ou tem ajuda, ela começa a ver que aquilo está dentro de uma forma-pensamento na qual ela se encaixou. A Jerusa também, o Juan, Rosari também está assistindo: que, no, no, no qual ela se encaixou, né? E entrou naquele miolo, naquela frequência. E essa frequência, sem querer. E ela não tá conseguindo sair dali. Por quê? Porque ela se sente assim, abandonada. Hoje em dia, gente... Bom, então vamos começar a explicar. Hoje em dia, com essas brincadeirinhas virtuais, você vê, vê alguém lá no Instagram. Ah, a pessoa tá feliz, não tá? Quando você, Normalmente. o Antranir também, Cátia Bartanian também está assistindo. Quando a pessoa, ela está num grupo social, ela pertence, ela coloca como se todo mundo estivesse ótimo, só ela está na pior. E com quem ela vai se identificar? Com quem não está no grupo social. Sim. Que são os moradores de rua. Não são mendigos. São moradores de rua que tem uma história. Que tem uma história que tem um começo, tem um princípio, tem um meio e a finalidade qual é? Nenhuma. É a finalidade do tempo passar. Eu, por exemplo, eu conheci um morador de rua intelectual. Ele ficava perto da Rádio Mundial, lá bolos de livro de filosofia, sabe, uma pessoa limpa. E tá, é um morador de rua. Ele dormia na rua. Então você vê que eles passam por essas coisas e, e, e se afastam até daquilo que, para elas, é o obsessor que foi criado lá dentro que são a própria família delas. Porque com essas famílias elas não se identificaram com a própria família e foram buscar nessa ausência da família que virou uma tortura. Uma família fora do contexto. E esse fora do contexto que ficou à margem, a Suzete também, né? Tosodori também assistindo. Um beijo para todos vocês. E, e essa família que é fora do contexto se identifica com elas. Os afins. O, são afins. Então, pelo menos se eu estiver com essa família, eu não tenho, eu não me suicido. Eu não chego para onde esse buraco está me atraindo, entendeu? Porque é como se ela tivesse mesmo um buraco e ela fosse atraída para esse buraco. É o buraco da depressão. Está no nome, depressão. Sem dúvida. Né? E, e quando você está numa depressão, você não vê o que tem. Dos lados. Você vê o, o fundo e, e só aquele buraco. E o, caminho te leva. e o caminho que te leva. Como sair disso? Tá. Primeiro, primeiro, você tá assistindo esse vídeo. Eu estou citando isso para você. Se eu estou citando isso para você, é o que eu disse, você não é o único. Ah, mas, mim eu, eu, eu sou uma pessoa que tem uma cama deliciosa, eu durmo bem, tenho uma casa gostosa. Por que que acontece isso comigo? Porque você não está pleno com você. Aliás, nenhum de nós estamos plenos conosco, né? Mas nós podemos nos aproximar da plenitude, sim. Quando nós abandonamos os péssimos ah, conceitos sociais de vida, quando nós saímos das crenças... Né, Antônio Querlaquen é também está assistindo. Quando nós tiramos do nosso caminho tudo aquilo que veio padronizado, que veio já, sabe, paramentado de vestimenta que te sufoca. E você acredita que aquilo é bom. Vocês veem muitas pessoas dentro de casa, sabe, milionários, pobres, sei lá, qualquer classe não social, importa, mas... não importa, fingindo. Mas você não entrou dentro daquela pessoa pra ver o que ela tá sentindo. Por exemplo, eu, eu vou dar a dica já, já. O, a, o casal, o marido morre, a mulher, ela não foi ela, ela foi o marido. O tempo todo... 40, 50, 60 anos de casada, ela foi o marido. Ela foi o marido. Quem é você? Eu sou a mulher do fulano. O teu nome, bem. Ah, o meu nome é fulano e põe o sobrenome do marido. Ah, ah, meu marido, eu vou, porque ele quer ir. Eu faço porque ele faz. Porque, sabe, aonde essa pessoa vai A hora que o cara morrer, ela morre junto. Ela morre junto, que porque felicidade. o desespero, o buraco, a depressão que ela entra é tão profundo que ela morre junto. Ela se enterra naquele buraco, ainda respirando o oxigênio que está fora. Ariane, oi Ariane, tudo bem com você, meu amor? Saudade, viu? Então, precisamos abrir os olhos. Nós precisamos nos voltar a nós. A Ariane já fez tratamento comigo, né? Ariane, você gostou, Ariane? Ficou bem? Bom, eu posso dizer que ela gostou, mas se ela quiser escrever aí, seria bom, né? Ah, o tratar disso primeiro é o que eu falo para quem eu atendo e vejo nesse pé. Tome consciência que você não é um obsessor. E que você não está sendo obsediado. Segundo, tome consciência que você não é uma pessoa maldosa. Que você não é uma pessoa má, ruim. Que você é um ser humano, como todos nós somos. Que temos uma sombra, a princípio, maior do que a luz. A Claudete também está assistindo. Sabe por quê? Oi, tudo bom, Claudete? Sabe por quê? Porque assim... Uma fonte de luz, uma fonte pequena, uhum. clareia a sombra. E essa fonte de luz, ela não precisa ser grande, ela não precisa ser maior que a sombra. Porque muitas vezes nós vamos para a sombra para nos protegermos. Para ficarmos no estado de conforto. Wanderluse também está aí. Para ficarmos no estado de conforto. E... Não percebemos que a luz chegou em nós. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu tenho certeza que no fim do túnel tem a luz? Ela não vai chegar nunca. Porque está no fim do túnel, a luz não é de dentro dela. A luz dela vai iluminar o túnel. O caminho, né? pra... é Mas ela não percebe que ela tem esse pingo de luz, essa fontezinha que sai pelo cardíaco e atinge, né? Toda, toda aquela sombra, Sim. mas atrás dela ela tem a sombra ainda. Boa noite, Armin, sempre esbarjando, esbarjando essa simpatia, que é teu cartão de visitas. Beijos. Obrigada, Claudete, de Tatuí. Muito obrigada. Que bom, né? Que eu sou simpática, eu gosto disso. Então, primeiro... Hum. Você tá imaginando que você quer pegou a faca na mão e vai fazer a merda? Não tem problema. Fala, hum. isso. Ou que o outro pegou pra fazer isso pra você? Aham. Uhum. Legal. É fácil fazer isso? Não. Não é fácil. Mas uma sugestão muito boa para quem faz isso, tem esses, sabe, os reveses. Naquele momento, você vai se ver com manchas escuras no corpo Sabe, Vladimir? Vê mesmo Sim. A pessoa começa a ver coisas Porque a mente dela ficou tão obstruída Com tantos pensamentos Que ela começa a pensar Que aquilo é que ela olha pra lá Ela vê Ela vê mesmo Então ao invés de olhar pra lá e ver aquilo Faz assim Começa a caminhar mas na hora que você estiver caminhando, vai olhando para o chão. Sente os teus pés. Observe os passos que você está dando. Lembra quando você era criança que você gostava de andar na guia? Bom, eu tive essa oportunidade. Hoje em dia não tem mais, né? <coughs> gostava de andar na guia. Sabe aqueles quadradinhos da calçada, que é onde tem o cimento e tal? Aí pra não pisar ou andar naquela linha reta. Vai observando. Vai a algum lugar de terra. No, mesmo que você tenha terra na sua casa, tudo bem. Mas às vezes o ideal é você sair do ambiente. Do ambiente. Eu passei algumas vezes por isso, sabe onde eu ia caminhar, onde eu sentava, caminhava, refletia na USP. Eu pegava o carro e até a USP. Sentava lá, tinha aquele parque, onde tem aquele parque. Não sei se ainda tem, Sim, né? Tem. Na minha época tinha. Sim. Eu sentava lá, ficava olhando, olhava aquela fonte na entrada, depois ficava caminhando, observando aquele movimento. E aquilo fazia muito bem para mim. Então, gente, coisas que eu não tinha visto anteriormente, eu comecei a ver. Eu via que existia todo aquele mundo, né? aquele mundo que era tão grande e que eu não percebia que ele me oferecia o chão para pisar. A Mãe Terra oferece. Então, eu, a gente caminha, você vai observando a calçada, conta os seus passos. Quando, quantas coisas você vai poder, poder ver, que seja na rua, uma caminhada... Você vai poder ver que você não, não via antes. Observa. Você não observava. Porque a sua loucura de chegar rápido, a ansiedade, porque isso provoca ansiedade, é Sim. desesperador. A pessoa entra na síndrome da ansiedade e o pior é que vai vindo, sabe? Não é uma coisa que rompe. O que, que você tem, Vladimir? Tão sono. Tão sono, relaxamento. <risos> então... Aquilo vai provocando uh, uma série uh, de confusões na cabeça. Então, eventualmente, volta o sintoma até o dia que você diz assim... Eu não estou mais ligando para você, porque eu estou me vendo. Eu estou vendo as minhas pernas, eu estou sentindo meus pés, eu estou sentindo o meu corpo. Os meus olhos estão vendo coisas que eu não percebia, mas agora eu estou olhando para dentro, né, Marise? Que bom que você chegou. Então, comece a fazer isso. Segunda coisa, se toque. Se toque. Fala assim, eu não preciso de ninguém me tocando. É tão bom quando alguém toca, né? Mas a primeira pessoa que precisa me tocar sou eu mesma. Sou eu mesmo. Sinta o seu corpo, sinta você. Deixa aqueles pensamentos aqui, ignore. É difícil ignorar? Sim. Muito difícil. Mas aos poucos diga pra ele, você vai ficar? E pode ficar. Eu não quero saber se você está me atrapalhando ou não, porque eu não sou isso. Isso foi um padrão que eu adquiri no momento da minha vida. Eu não quero mais. Então, pode ficar, não vou ficar conflitando com você. A coisa mais, sabe, igual eu digo assim, gente, nunca se considere um guerreiro ou uma guerreira. Porque o guerreiro vive em conflitos e vive brigando. Ele precisa sempre guerrear para conquistar. Não, não. Se considere uma pessoa que já ultrapassou isso... Já que conquistamos, você... né? Hã? Já conquistamos... Já conquistamos... Pra quê? Você já é um vencedor, uma vencedora... Então pense assim... Você pode vir me atazanar quando, quanto quiser... É igual aquela mosca varejeira... Sabe? Mas eu não vou dar importância a você... Você já me tirou muitas vezes o sono... Diz isso para o seu pensamento. Você já me tirou muitas vezes do sono ou me acordou no meio dele. Mas a partir de hoje, eu vou ser indiferente. Mesmo que eu acordar com ele, eu vou levantar, vou ler um livro. Eu vou, eu vou te distrair ao invés de você me abstrair, me sugar e ser meu obsessor. Eu vou te abstrair. Ignore. Às vezes você tá parado, parece que vem um negócio e gruda aqui um pensamento que você nem sabe o que você tá pensando. Aí começa o sintoma de novo. Para. Para e diz, nossa, de novo. Ai, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Mas tudo bem, vai. Eu vou entrar em desespero, eu já vou avisar como eu vou ficar. Vai me dar taquicadinha, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Mas... Esta não sou eu. Isso foi alguma coisa que foi colocada. E o que foi colocado pode ser tirado. Sim. É A única coisa que eu não consigo tirar de mim é meu eu. A única coisa que eu não consigo tirar sou eu mesma. E o único ser que vive em mim sou eu. E o que eu sou? Eu sou o poder divino. Eu sou Deus em ação. Como eu digo isso há anos. Você sabe disso, né? Sim. Então... Ah, se eu sou a ação divina, eu posso ser também um pouquinho da ação do capeta, né? Mas eu quero distância dele agora, porque eu só quero ver uma ação muito boa dentro de mim. A ação do bem. Eu não quero mais ação, a reação de vingança, eu não quero a reação disso ou daquilo. Eu quero a ação do bem. Aí... Esse pensamento vem para te debochar, né? Sim. Quando você fala isso. Nossa, essas palavras estão vindo ao meu encontro. Gratidão mesmo, obrigada. Pratica assim que é bom. Então, o que, que você vai fazendo? Você vai convencendo aquilo que foi colocado dentro de você a sair. Porque não vai mais encontrar espaço. Quando você ignora alguém... A pessoa nunca... ela vai embora. É isso. Né? Ela vai ficar assim. Ai, você viu? Eu... Quem... Quem ela pensa que ela é? tá me ignorando. E se... e se sente mal, né? Claro. Não vai mais querer estar presente na sua vida. E aos poucos, vocês vão se libertando desses demônios. Entendeu? A sombra, ela, ela existe. Porque nós precisamos da sombra. Faz parte. Faz parte. Né, Tony, Aparecido? Só que a luz é a luz que vai dar sabedoria à sombra. E vai dizer para a sombra, sim, eu sou a luz. Por enquanto, enquanto estiver aqui, precisa ver a sombra, que é uma forma de proteger. Em relação social, nós precisamos disso. Mas Deus em ação está na luz que existe em mim. em mim. E é assim que eu vou viver. Então você vai caminhar. Observe cada passo que você dá. Pega a bicicleta se tiver. Mas não, não, não, gente, pelo amor de Deus, subiu uma Augusta de bicicleta <risos> às seis horas da tarde? Não, né? Uhum. Vai, pega. Põe no carro, põe em algum lugar. Você não vai de carro. Vai, vai de bicicleta, mas vai no lugar... Onde você respira e caminha e pedala e pode parar. tomar aquela aguinha de coco. Leva lá uma mochilinha, Sim. né? Leva, põe no gelo. Sabe, fala, eu vou me dar essas coisas, né, Luciana? Vocês estão gostando do tema? Então, responde aí. É, sabe, eu vou parar um pouco agora, vou tomar. Ah, mas o meu pensamento disse que eu vou me atropelar, a bicicleta vai acontecer. E quer saber de uma coisa? Eu vou assim mesmo. Ah, ó, não liga. Não liga, fala. É, hã, hã. Você não faz o um para pro outro? Oi, né? Que bom. Só que eu vou continuar andando na minha bicicleta, vou continuar observando minhas pernas, meus pés no chão. Eu vou continuar contando os meus passos, vou andar naquela linha e não vou deixar que o pensamento seja o meu feitor. Ele não vai ser. O meu pensamento, ele não domina a minha mente. A minha mente é divina, o pensamento vem de fora. São padrões, paradigmas adquiridos. E esses paradigmas me fizeram acreditar que ou eu sou a santa, ou santo, ou ruim, eu preciso ficar me revestindo, entendeu? aí ah, é um mundo de coisas inúteis. Gente, o construir a vida é mais do que construir uma família. O construir a vida... É construir a você. Você não está aqui para dizer na outra encarnação, eu resolvo. Você está aqui tendo oportunidade nesta, nesta. encarnação. Porque na outra você não sabe para onde você pode ir. Entendeu? E de que forma. E de que <risos> forma. E você vai com os pensamentos que você está tendo. Se eles são pensamentos pesados, carregados. Marise, obrigada Marise, sensacional. Se eles são pensamentos que te levam à beira do abismo, é onde você vai. A, a Vanderlose também, se você tiver pensamentos, reflexões vitais, e ser a ação, a ação. Deus não é parasita. Deus é a ação da conquista. Deus é a ação da superação. E Deus é a ação da prosperidade. Prosperidade em tudo. Não é só prosperidade. Todo mundo pensa que prosperidade é dinheiro. Ah, meu Deus do céu. O dinheiro é uma consequência que vai vir. Para de ficar. Sabe? Tá cheio de demônio tá cheio de dinheiro também. Ah, isso aí é na prosperidade. Prosperidade, o dinheiro é bom, é válido, lógico. Ele é uma energia que, que movimenta o planeta. Porém, se você não for a energia que sabe movimentá-lo, ele não vai funcionar. Ele vai funcionar através de você, sabia? Todas as ações partem de nós. É assim que nós estamos crescendo. Quer mais informações? Você dá mais informações, Vladimir? Qual é a sua opinião? Eu já vou passar. Uh, tem o, o que eu vou dar palestra no dia 20 aqui, né? Aliás, tem acho, só três vagas É sobre... Qual é o tema mesmo, Vladimir? Do dia 20? É, do dia 20 é... Eu vou falar sobre... É, é o grupo de estudos... Não, é a Roda de Cura, né? Que vai falar justamente disso da prosperidade né de como você atrair a prosperidade geral através, através da gratidão regeneração da, regeneração, celular. da regeneração celular tudo isso que eu tô falando para você é regeneração celular então vou fazer um exercício gente para quem estiver assistindo e para quem não tiver que vai ver depois Dia 20 às tá 14 horas ah Quero limpar em mim aqui agora e não deixar nada para outra encarnação. É isso mesmo. Você sabe que vai estar na outra encarnação, minha filha. Vai, vai saber que tá ardendo lá no mármore do inferno, ou então tá no paraíso. Você, é melhor limpar tudo, né? Gente, aproxime um pouquinho a mão do peito, ó. Olha como eu tô fazendo, tá vendo? Tá mostrando aí, Vladimir? Tá mostrando. Ó, você vai fazendo assim. Você sente o magnetismo. Faça, Vladimir, ó. Faz isso aqui. Você sentiu o magnetismo? A mão caminha sozinha, ó. Esse movimento, olha que delícia, ó. Atrai. Atrai. Quando atrai, você sente a emoção dentro de você. Você sente uma coisa que vai pegar até nas costas. Pega até na coluna. Sentiu? É o chakra cardíaco. Você está sentindo, nossa, ai que delícia, que coisa boa, que é a regeneração celular. Você está começando a mandar informações sua para você. Você está ignorando o que os outros te ensinaram, você está sentindo a você. Olha aí, vai fazendo isso. Olha que beleza, não encosta a mão no corpo. Só faça e deixa que as suas mãos se inspirem em você. Porque as suas mãos têm energia e essas mãos são você. Tem a mesma energia. Então, ela quer te limpar. Ela quer fazer o bem pra você. Aproveita, faça. Faça. Quer mais? Dia 20. Tá? Aqui comigo já precisa ligar pro 9... 9675 5250. Ligar ou mandar pelo WhatsApp, né? Vocês têm hoje, tem amanhã, tem depois da manhã, mas precisa fazer a reserva antecipada: 99675 5250, Zilda ah, Zilda Rose. Ai, ah, eu não entendi. entendo muita coisa para olhar o Lima, né? Zilda Lima, pronto, Zilda então. Vocês liguem, já agendem, já confirmem a presença. Tenho poucas vagas, porque meu espaço aqui é pequeno. Agora, se vê muita gente, a gente muda o local. O local, Sim, né? O Vladimir, aí nós vamos procurar lá, né? Onde, às vezes, eu faço para o que, que, que disponibiliza de ser quase 100 pessoas. Então, já, já façam isso, façam a reserva. E nós podemos talvez até ampliar. Vou bater tambor, viu, gente? Nós vamos fazer um trabalho xamã também. Sabe porque a terra é xamã? A terra tem uma força, tem uma força. Olha, os cristais aqui, eles têm uma força, eu, sabe? É uma coisa que eu trabalho direto. E também vou dar o curso de iniciação da energia fria vibracional curadora. Para quem ainda não sabe da Medicina Energética do Terceiro Milênio, que é uma tríade, vai lá no meu YouTube, vai no meu site, se informem melhor e vocês vão ver que vale a pena estar presente em tudo isso. Entrar em contato comigo e pedirem mais informações pelo WhatsApp, né? Pelo... E nós vamos começar a fazer grupinhos, né? Então, para quem quiser o grupo, pode entrar em contato também. Falar, ah, minha, eu quero entrar no grupo participar, grupo, participar do grupo da energia fria. Eu quero participar do grupo, uh, da, da do radestesia. registro da radiestesia, do registro da memória celular. celular. Tá tocando celular ali. Então, aqueles que quiserem, é só entrar em contato conosco, tá bom? 9, 9 6, 7, 5, 5, 2, 5, 0, Meu YouTube Armin de Gourmandian É o meu nome O registro da memória celular ah, Desculpa, Medicina Energética do Terceiro Milênio é o mesmo ah, É que tá tocando o telefone, me atrapalhei um pouco Gente, daqui a pouco, tá bom? E... Aguardo por vocês também eu vou entrar mais vezes. Vão lá no Instagram, vão no Facebook na minha página. Me curtam, acompanhem. Estamos aqui presente o tempo todo para vocês, tá bom? Caso queiram, como eu disse, é só entrar. Eu não vou mais falar o número que já falei duas, três vezes. Essa sou eu, tá bom? Gente, até qualquer hora... Estou entrando várias vezes na semana. Sempre aqui com vocês. Eu, Arno Mendeguro e você. Ó, compartilhe o vídeo. Compartilha, porque está muito bom. Esse, essa live está muito boa. Amanhã, hoje à noite, eu não sei é o Robinson que vê. Já vai estar no YouTube, tá bom? Ó, vale a pena. Compartilhe. Me se inscreva. Eu quero chegar... Ah, chamou, um, milhão de um, curtidas. Milhão de, um milhão de curtidas Tá bom, gente? Mas não sou eu É o que eu sou inspirada A falar para vocês Sejamos sempre na paz Luz e harmonia Com gratidão Principalmente do que não foi nos dado Porque nós conquistamos E é essa maior gratidão Que eu sinto Eu sinto a gratidão Por não ter sido favorecida por outras pessoas, mas me favorecer por mim mesma. Então, sinal que o meu potencial existe. Eu quero a harmonia dos meus chakras. Eu quero a conquista, a conquista do melhor. Eu quero a conquista do melhor para mim. Porque eu, sendo o melhor, sou mais uma representante do nosso planeta. Faça isso também com você. Gratidão. Até. Quarta-feira que vem a qualquer momento pelo Facebook, pelo Face ou pelo é só pelo Face Facebook. né que dá, tá bom? Um Beijo para todos, até.